Eu vou te mostrar aqui uma forma que vai facilitar levar as pessoas até a sua loja física através de um link publicado na bio do seu Instagram. Vamos lá? Mas o importante que você precisa entender é essa lógica na sua biografia. Nome, esse espaço nome, você vai colocar qual é o segmento que a sua loja atua. Tem que ser claro e objetivo para a pessoa saber aquilo que você entrega, aquilo que você vende. Nome de usuário vai ser o arroba da sua loja. É a forma que as pessoas vão encontrar e vão ver o nome da sua loja. Tenta ser o mais prático possível, o mais objetivo possível e evitar usar traço, risco, ponto, só quando for extremamente necessário que você não conseguir achar é, um arroba liberado para você com o nome da sua loja. Aqui na biografia, você começa dizendo qual é a cidade que você está, você aqui descreve qual é o diferencial da sua loja. E aqui você faz a chamada para ação, mandando, pedindo para que a pessoa faça alguma coisa. E é aqui que está a sacada. No lugar do link, lá na biografia, você vai colocar um link mandando a pessoa direto para o Google Maps. A gente vai pegar esse link do Google Maps, encurtar ele, colocar ali e fazer a chamada para ação, dizendo para a pessoa ir até a loja, clicando no link. Você vai no Google, digita lá, Google Maps, M-A-P-S. Clica lá no primeiro link que aparecer. E aqui em cima no endereço, ó, você coloca o endereço da sua loja. O Google automaticamente já vai dar para o lugar onde a sua loja fica. Você vai pegar esse link aqui ó e vai usar um, um, um encurtador de link. E como que faz isso? Então aqui você vai no Google, vai digitar lá Bit, B -I -T -L -Y, bit.ly, vai na primeira opção... Vai cair aqui nessa página, aí você clica aqui em login. Clicou em login, ele te dá as opções de você já logar também pelo Facebook, tá? Então, óbvio, você tem que estar logado no seu Facebook aí, já no seu computador. Você clica aqui também, ó, Facebook. Se tiver logado, ele entra direto. Se não tiver logado, você tem que fazer o login ali. Vai cair numa página semelhante a essa, que como eu já tenho aqui vários logins, né? Vários links, né? É, o teu vai estar vazio aqui. Mas aqui vai ser a mesma coisa. O que você vai fazer? Depois que você já localizou a sua loja no mapa, você vai pegar esse link aqui de cima, copiar ele inteiro, ó. vai lá no, no link que a gente acabou de abrir, você vai clicar aqui nesse botãozinho laranja, ó, Create, tá? Vai abrir uma abinha do lado. Aqui onde está escrito, ó, Past Long URL, você vai clicar com o direito e vai aqui, ó, clicar em colar. Ele vai aparecer esse link grandão aqui, ó. Ele já cria automaticamente, ó, tá vendo? Aquele link grandão virou esse link curtinho aqui, ó. Clica em copy, vai lá na página do Instagram, vai lá no lugar do site e dá Ctrl V, vai aparecer aqui o link do Bitly que manda a pessoa direto pro site. Então aqui, quando a pessoa entrar no, no, no, no Instagram da loja, vai estar tá lá embaixo, ó, encontre nossa loja. Ela vai clicar aqui, vai cair direto no Google Maps. Então ela já sabe onde, ela, onde é o endereço certinho da sua loja, com todos os dados aqui. ó. E Por isso que é importante você configurar muito bem configurado o Google Meu Negócio. Isso é uma outra aula para a gente conversar em, um outro, em uma outra oportunidade, tá bom?